Lamentos. Minhas lágrimas não caem, minhas palavras não saem, nada mais me distrai, não tenho mais tempo para perder tempo. Quero chorar, mas a vida parece só reclamação, quero amar, mas ainda há marcas no coração. Vazio me sinto, e com a morte me sento, planejo o futuro, e vão-se palavras ao vento. Deus do céu, como lamento, por todo o tempo, perdendo tempo. Com lamentações cretinas. Sem versos, sem rimas, apenas vento, vento, frio, o tempo, como sempre lá se vai.